As pessoas todas têm muita saudade dos nossos bolos e eu também. Tenho muita dificuldade em comer bolos fora, porque os meus estão sempre no meu pensamento. O meu marido, que era meu vizinho também, pediu-me para eu ir para a pastelaria, porque tinha ficado com a pastelaria de espaço. Ele era pasteleiro. Os clientes convivendo comigo e diziam-lhe: não deixes tirar esta rapariga e ir embora, que ela faz a casa. Tens uma solução, casa com ela. Dito e feito. Se melhor o disse, melhor o fez. E eu, em 17, com 17 anos, casei e desde aí nunca mais a pastelaria deixou de estar comigo. Um proprietário de outras casas em Coimbra que veio abrir aqui. Como se queria ir para a América, se passou ao meu marido que era funcionário. Foram eles que estudaram a possibilidade de fazer o lançamento do ferroviário e criaram a Receita. Eles, o meu marido e o, e o ex-patrão, porque quando para lá fui, já estava à venda, já se vendia. Portanto, surgiu o convite da Câmara Municipal, já também tinha havido o convite portanto por parte da cidade, assim, assim, de Comércio em criar um doce para a cidade do Entrocamento. Pusimos um bocadinho à história e descobrimos que de facto já tinha existido um doce criado pela pastelaria Ribatejo que era uma, de, uma das principais casas, a casa mais emblemática uh, uh, do Entrocamento há uns anos atrás, e de facto tinha um, um doce que era o Ferroviário. Então nós fomos mais uma vez tentar recuperar essa memória para não ficar esquecendo, uma vez que a casa já não está o funcionamento, já, já fechou, e então chegámos a este, este resultado final que é o um Ferroviário. E, portanto, o nome que tivemos, o nome já lheu na, na altura, era o Ferroviário, algumas pessoas da cidade da Ferramenta ainda se recordam, porque nós quando lançávamos o projeto tivemos alguns feedbacks também nesse sentido, pessoas que, que se lembravam -se, mais da pastelaria, outras não conheciam do, doce, outras conheciam a embalagem do doce surge aqui nesta ideia, é por isso que tudo está à questão da ferrovia, da estação de endocamento, da própria história da cidade ligada aos comboios e aqui a embalagem do doce do ferroviário surge na tentativa de recriar o baú, ou a melita, que os ferroviários, os maquinistas, levavam e transportavam sempre que iam para fora. É um dos abavos que o Uh, feijão, uh, depois levou uma, uma fora fora uma massa fina e quebradiça, uh, portanto, quando nós o portanto sentimos o crocante da, da massa, depois no seu interior vem então a parte do, do doce com leve trava à amêndoa no final, um, portanto, são essas sensações que por, por gostar quando controlamos próprio doce.